João Gomes mostra a declaração para Maísa de anos atrás, que vergonha. Cantor divulgou uma mensagem que a apresentadora lhe mandou após assistir a um show seu, mas acabou mostrando a declaração feita em 2017. Maísa Silva e João Gomes, ambos de 19 anos, poderiam ter virado um casal anos atrás se dependesse da vontade dele. O cantor publicou nesta quinta-feira um print da mensagem que a apresentadora lhe enviou após curtir um show seu. No entanto, deixou escapar uma declaração que fez a ela em 2017. Ei, Maísa, sei que já passou do tempo de te dizer, mas eu sou afim de você desde os tempos de bom dia e companhia. Beijo, te amo, escreveu ele para Maísa, que começou a namorar Nicolas Arashiro no mesmo ano. Ao ver o print viralizar, o artista reagiu. Que vergonha dessa mensagem. Tô sem entender nada, disse ele após divulgar a mensagem. Maísa mandou mensagem para mim e eu já tinha contado de minhas mágoas de quando eu tentava ligar para ela. Ligava tanto no Bom Dia e Companhia para ganhar um Playstation, relembrou João. Em seguida, ao chegar no SBT, o cantor mostrou a logo da emissora nos stories e acrescentou a música Varinha de Condão, de Maísa. O trecho escolhido foi Você é meu primeiro amor. Estarei sempre a te esperar. Seria o destino, legendou. Veja o momento. mas se eu, tiver... eu mandou mensagem pra mim. Eu já tinha contado de minha amiga quando eu tentava ligar pra ela. Ah, negro, é, é, é, é. é. Hã? De é menina. Pô, ele agarra tanto no bonde e companhia pra ganhar um playstation. <risos> Thank you